É sobre a sessão estimável de um imóvel onde funciona o partido. Professora, não existe sede, supondo que seja na casa do próprio presidente ou de algum membro. A regra da sessão é a mesma da eleição? Só pode ceder aquilo que é de propriedade do cedente, se o morador do local... Não, onde funciona a sede do partido, mora de aluguel, então ele não poderá ceder esse imóvel, essa sala, para o partido utilizar como sua sede? Exatamente isso. Só pode haver sessão de bem se aquele bem for propriedade daquele doador. Se ele morar de aluguel, ele não pode ter a sede do partido ali, ele não pode emprestar aquela sede para aquela, ele não pode emprestar aquela sala para ser a sede daquele partido.